Olá, aqui é o Bill e hoje estou trazendo um jogo que acabou de sair, dia 6 de dezembro. Estou junto com meus amigos Panda. Panda. Opa aí galera! O Cone. O Cone. E aí, pessoal! E o XP. Opa galera! E juntos vamos mostrar o Hunger Dungeon. Ah, jogo, nome foda pra falar E o single player é uma bosta, o um single player Então não vale a pena jogar, se você tiver amigos ou tem sala, você pode procurar, você vai no multiplayer Mas antes eu vou mostrar os heróis que tem, ó Abre quatro heróis pra você jogar, cada herói tem uma habilidade diferente E é tipo uma arena que vocês vão jogando contra e tem vários modos Então vamos criar uma sala pra gente jogar aqui, ó Já vou criar aqui é... vamos fazer que modo, galera? A senha é 1, 2, 3. Tem Team Deathmatch, mas Team Deathmatch a gente já jogou tem Dragon Mode e Massacre. O nome Massacre é bem legal, né? Vamos nesse Massacre, então? Mas esse Massacre, massacre deve então. ser cada um por si, né? Ah. Então, vamos cada um por si aí. Criou, criou? Pera aí. Ó, colocar três rounds aqui, né? Um, dois, três, é coisa dita. Criei. E aqui vai entrando, ó. Eu vou escolher o Arqueirinho. Cada um vai escolher uma classe diferente pra vocês dois, verem três. a classe. E <risos> Já começou, ó. Aqui é um, onde, tipo, um lugar onde tem uma lojinha Que você vai ganhando dinheiro conforme o jogo E aqui é pra começar Como a gente não tem dinheiro Ah, tem dinheiro sim Peraí, aí que vamos já Vou clicar aqui, ó Comprar umas coisas aqui, ó Tem uns equipamentos, ó Tem coisa nova aqui, ó Legal E o scroll são magias novas, ó Entendeu? Vamos comprar esse daqui, ó Pra não ficar falando qual que é Não, eu vou fazer <risos> isso aqui, ó. Ó, ó Então vambora. E ó, tá aqui, ó E já começa, ó tem uns bichos pra você farmar pra conseguir dinheiro e, e comida eu, Como eu sou arqueiro, eu tenho que ficar longe Já vi um panasarbo ali Mas daqui, ó Já deixa Tem uma armadilha e tem uns baús <risos> Que vem daqui que ah. Não ah Já vi um Bom, aqui comeu, meu, galera, agora. Não, <risos> não, não. Aí o negócio é pancadaria, né? Minha flecha não vai muito longe, então ó, tem que ficar. Ah, perdeu, ah, galera. Ah, assim não tem graça, né, velho? É? <risos> a forma tem uns bichinhos ali, ó. ai ah, não tem graça, né, mano? Ficar só focando eu. Mas... Aí estraga o vídeo, né? Aí eu. Aí eu tô correndo aqui, é a questão. Aí pandinha, ah, aí morri, ó. Matei. Morri pro cone. Dá uns drop. Aí dá, quando morre você dropa os, os itens, né, que você catou, os queijos pra realar a vida dos outros. Vai ficar soltando essa bola estranha aí, vou ficar morrendo dessa porra hein? Sacana, Pega o pano aqui, ó, matei. Ah, moleque. Ó, o XP correndo ali. Tá certo o XP. Ô, ah, fica, é fica devagar isso, O que, que que é? Apareceu alguma coisa ali, de mim? Aí, acercado. O meu cu tá ralado. Eita, porra. Apareci. Ah, Vitão, vai apagar. Ai, meu Deus. Deu tempo, não foi. Ah, bolinha. Vou ficar longe dessa Pega aí, bola aí. Olha o rato borrachudo. Ih, congelou aí. Ih, tremeu a tela Alguma coisa aconteceu ah, Aí ó, primeiro round eu ganhei Aí eu escolho um lugar pra dar respawn no próximo mapa Vamos um no lugar de gelo agora Eita. Essa é a arena que eu escolhi ah, Que não tem lugar pra se esconder Aqui eu tô muito ferrado Porque começou. Ah, não Ah, vem alguém perto aqui Ah, bolinha É? Ih, tá tomando dano aí, Connie. Pega... Vixe, uhum. tá pegando fogo, bicho. Ih, mano, vai ser solado. É. Né? Congela aí no. É. congela. É. Ai, ai. Caralho, que fogo dá um dano na porra, velho. Uhum. Você teleporta? Não, eu teleporto. Ah, opa, não sei como é que funciona, opa, aí, opa. Foi aí o pano. Pobado, opa, opa. Opa, pega, pega, pega, pega. Ah, meu boneco repórter. Teleporte, <risos> teleporte. aí. <Calma>. Ah, vai, pega. <risos> Ih, fodeu. Morri. <risos> aí, sai do último. Sai do último. Sai do último. Ai, ai. Ah. Ah. Eita porra! Ah, peguei! Pega fogo aí! Ah, daqui é pra ficar aqui no meio, ó. Vou, já vou avisar já, ó. Galera, aqui tem que conquistar o meio. Vou ficar aqui onde eu tô, ó. Vem cá, então. Aí ficou preso. Sai do congelado! É... Nossa senhora! Ah vida mano, aí. agora você vai apagar! Vai sentir o poder da... Puta merda, que dano da porra! Não, Ihh! mano! Ai! Vai sentir o poder da sua vida! Não, deixa eu só tive que correr Eita porra! Fui seco pra cima no ah, XP! Não, Opa, não vem vem cá, mano! Vem cá, você vai apanhar! Cadê o pano? X então, Ah, certo. <risos> não, pana, não é amigo. Ah. Nada aqui, bo. Nada Nada E agora? Eita ah. porra. Ah, agora no escuro a gente vai jogar. Isso? isso? Que aconteceu, velho? Todo mundo se ah. matou. Ah, Alguém escapou. Todo mundo escapou. na caverna. Ah, é verdade. Ninguém escapou. Que isso? Ué, cadê eu? É isso. Eu vou finalizando aqui. Se você quiser jogar com a gente, era só me procurar no, na Steam. Beu. Do jeito, do jeito que tá escrito aqui ó, Beu. E deixar um comentário lá falando que viu no canal e quer jogar junto. É, se despede aí, galera. Valeu, valeu rapaziada. Galera. Valeu, obrigado galera. pelo acesso aí. Valeu. Se você gostou, deixa aquele like. Se você quer continuar recebendo meus vídeos, é só se inscrever. Aquele abraço, falou, valeu! Vinheta, pana, vai! Ah,